Já faz um bom tempo que a gente não se fala direito. Faz um bom tempo que não somos a mesma coisa. Se o que querem é nos separar, estão conseguindo. A cada dia você fica mais distante de mim. E tem muito mais que a distância entre a gente. Não tenho nada de especial pra falar. Foi-se o tempo para declarações, desculpas, conselhos. Mas queria te contar que, apesar das coisas não andarem sempre bem por aqui... Mais um dia se passou, o tempo está se passando. Eu olho seu perfil nas redes sociais, seus status. Preciso confessar que ao ver isso me bate uma saudade, mas junto com ela vem a tristeza. A tristeza em saber que está tudo indo como espumas ao vento. Saudades de quando você me chamava e perguntava como foi meu dia. Que de vez em quando eu vejo as nossas conversas, nossas fotos e fico pensando como nós dois éramos inseparáveis. Sempre coloquei você em primeiro lugar. Mas e agora? Em que lugar estou? Também preciso contar que não tem sido fácil esse tempo sentir, mas que estou o melhor nessa coisa de seguir em frente e deixar que você sinta falta, que você venha atrás. Te agradeço, te agradeço muito por me ajudar a aprender que o amor machuca, mas não mata. Obrigada por ter seguido em frente e por me mostrar o caminho. Te contei que eu até me apaixonei? Tudo bem que as coisas não deram certo dessa vez, mas ninguém melhor que você para saber que eu não tenho muita sorte com finais felizes, não é mesmo? Espero que por aí esteja tudo bem. Que você tenha sempre a quem amar. Chega um ponto que todo barco some no horizonte. Mas a vida manda a gente não parar de navegar. Peço aos ventos para de vez em quando me trazerem notícias suas. E que sejam notícias boas. É só isso que eu te desejo. Que a solidão nunca bata em sua porta. E que a minha saudade não apareça para te visitar. Algum dia eu te mandarei mensagem com alguma nova história triste, como um fim de uma amizade. Ou talvez a gente perca o contato. Mesmo assim, espero que saiba que foi muito bom te conhecer. E se algum dia precisar de alguém, espero que ainda se lembre onde me encontrar. para se lembrar aonde tudo começou.